Agora vamos entrar no dia-a-dia -dia de um programador. Primeira coisa, primeira questão que eu quero abordar é a diferença na programação estruturada e a programação orientada a objetos. Na programação estruturada, é, ela é ideal para resolver problemas simples, é fácil de criar também, fácil de aprender, só que é muito difícil de manter. Vamos ver o caso de um cadastro de usuários. O, fazer um script estruturado de cadastro de usuários, você vai ter ali o formulário, e aí, num arquivo único de PHP, você vai ter ali o recebimento desses dados, você vai verificar se a, o seu, seu usuário cadastrou tudo de maneira correta. Caso ele cadastrou de maneira correta, você vai lhe mandar um e-mail para ele confirmar o e-mail dele, fazer, gerar um código para ele confirmar, vai mandar um e-mail para ele. Vai também fazer uma encriptação da senha, para gravar ela de maneira mais segura. Gravar os dados do usuário no banco de dados e dá uma mensagem de sucesso para ele. Na programação orientada a objetos, ela, ela é ideal para grandes projetos. A orientação a objetos, na verdade, é apenas uma maneira de escrever o código diferente. Existe na orientação a objetos também uma maior abstração do código. E temos que ter muito cuidado com a programação estruturada orientada a objeto Vamos chegar nisso. O nosso caso de cadastro de usuários, é, se eu for colocar ele orientado a objetos, eu vou ter o um formulário. O recebimento do, do formulário vai ser no script, e aí esse script ele vai trabalhar com vários objetos. Eu tenho, por exemplo, é, um objeto que pode gerar o meu formulário. Dentro seu objeto de geral o formulário, eu posso ter um objeto para tratar cada tipo de campo do formulário. Então, um script de cadastro formulário, podemos dizer aí que já estou trabalhando com três ou quatro objetos. Cada objeto desse vai ter, obviamente, o seu próprio script. Ao receber os dados, ao receber a maneira do PHP receber esses dados, tratar esse recebimento de dados, já pode ser um outro objeto. Eu vou ter a validação dos dados, pode estar atrelada... A, aos objetos do, do formulário, só que aí você vai ter um objeto para validar é, cada tipo de erro, cada tipo de validação, se aquele campo está em branco, se o e-mail é válido, se tem número, não tem número, cada tipo de validação deveria ser um objeto diferente, atrelado a uma, um objeto de validação mestre. Depois de eu verificar isso tudo, eu vou gerar um código para ele, mais um objeto, e mandar um e-mail para ele, outro objeto, codificar a minha senha, mais um objeto, cadastrar ele no, no banco de dados, Aí temos alguns objetos aí, temos o objeto do banco de dados, temos o objeto para cadastrar o usuário em si, e mandar uma mensagem de resposta para ele, que seria mais um objeto que teria a ver também com todos os objetos de validação. Então você vê que o nosso cadastro de usuário, de um único script numa programação estruturada, ele foi para algumas dezenas de scripts. E para um cadastro de usuário simples, ele parece ser muito mais complicado o nosso orientação a objeto. Só que num projeto grande, onde eu vou ter diversos cadastros, diversas validações, eu consigo ter uma reutilização muito boa e, principalmente, eu vou ter as regras de validação, as regras de usuário, tudo em um único lugar. Seja de cadastro, seja de login. Então, faz com que a orientação objeto, ela faça uns códigos mais complexos, sistemas maiores, ficarem muito melhores. E a programação estruturada, ela permite scripts mais simples serem feitos de maneira mais fáceis. E temos que ter muito cuidado é, exatamente com essa Programação Estruturada Orientada a Objetos. O que acontece é que as pessoas querem programar, com, é, é, programar sistemas bons, e aí elas aprendem que Programação Orientada a Objetos serve para esse tipo de programas. Só que aí elas pegam a lógica de estruturado e colocam na Orientação a Objetos. E aí, na verdade, ele pega aquele script de cadastro de usuário que ele fez na no, no Programação Estruturada dele, e cria um objeto, bota uma função lá genérica no objeto dele, e pega aquele script todo e bota naquela função. Então, na verdade, a pessoa pegou uma programação estruturada, só que orientou ela a objetos. E isso é totalmente errado. A gente vai aprender, na verdade, PHP. No início do nosso curso, vai ser apenas PHP estruturado. Os objetos vão aparecer naturalmente. A gente vai utilizar objetos desenvolvidos. No final do curso, estaremos prontos para aprender a orientação a objetos corretamente. É, o curso aqui é um curso para ensinar vocês a PHP. Então, vamos ter um sistema no final, só que um sistema simples para a gente poder utilizar o que a gente aprendeu de PHP. E... incentivo bastante vocês é, fazerem network durante o curso, se unirem, e... Vou ter o maior prazer em ajudar vocês a fazer um sistema mais complexo e, e se precisar, orientado a objetos, e não se preocupem muito com isso. Tá? A orientação objeto é muito simples de aprender. O importante é que você aprenda corretamente o PHP. E depois a orientação objeto é mole de lidar com ela. Bom, é, frameworks... É, na verdade, se você for trabalhar com a orientação objeto no PHP, você vai trabalhar com framework. Não tem por que você trabalhar com a orientação objeto no PHP sem trabalhar com framework. Por quê? O framework, na verdade, ele é um conjunto de scripts pra, com diversos códigos prontos. Então, aquilo que eu estava falando de é, orientação objeto, ela, ele te permitir trabalhar com vários padrões, organizar teu código corretamente, e para isso você precisa gerar muito código para fazer esses objetos se relacionarem, e trabalharam juntos. Os frameworks vão permitir exatamente isso para você. Eles já vão te dar todo esse ambiente levantado, pronto para você. Então, não tem realmente sentido nenhum você trabalhar com orientação a objetos se você não trabalhar com framework. A não ser que você crie o seu próprio framework. O que não é recomendado. Por quê? Pra você trabalhar com framework já pronto, é, você vai ter que abrir mão de algumas, é, algumas coisas que você acha que poderia fazer melhor, mas você vai ganhar, em troca, é, a experiência de muita gente e gente que com certeza conhece muito mais que você, do que de programação e de PHP. Exatamente por ter esses códigos já todos prontos, esse ambiente todo levantado para você, o uso de um framework vai facilitar a criação de um sistema mais complexo. Vai facilitar o trabalho de orientação a objetos de maneira correta. O lado ruim é que o framework ele vai ser mais lento sempre do que o PHP Core. Mas, exatamente, se você levantar um ambiente que o framework tem, é, possivelmente os frameworks vão ser muito mais rápidos do que o ambiente que você levantar na mão, porque eles já são bastante otimizados. E vão facilitar muito o trabalho de equipe, porque o framework ele vai ter os seus padrões, as suas maneiras corretas de trabalhar com ele, e se a equipe conhece aquele framework, fica muito mais fácil da equipe conversar. O código da equipe conseguir ser passado de uma, equipe, de uma pessoa para outra da equipe de, sem nenhum tipo de estresse. Temos aí três principais frameworks em PHP: o CakePHP, o CodeNight e o Resente Framework. Existem diversos outros frameworks em PHP. É, realmente, eu, hoje eu não conheço nenhum framework pago em PHP. É, são todos gratuitos de utilização. E não é para se preocupar em framework nesse primeiro momento, mas eu já vou deixar aqui para vocês um, um pouquinho explicar um pouquinho de cada frame, desses três frameworks. Mas também não estou falando que vocês têm que usar um desses três. Existem diversos outros. É, existe a, a lista do PHP Rio, várias discussões e isso não é muito relevante para gente. Mas eu quero falar um pouquinho desses três frameworks para vocês terem um conhecimento um pouco maior. O CakePHP ele possui uma boa comunidade brasileira, tem muito brasileiro é, trabalhando com o CakePHP. Permite uma produção de código muito rápido, tem uma baixa curva de aprendizado e ele é muito restritivo. Então, ele tem a maneira correta de fazer e você fica preso nele. Já o CodeIgniter ele tem uma boa performance, ou seja, ele dos frameworks aí mais conhecidos, ele é o que vai pesar menos ele que vai ser mais rápido do código se ter resposta ele tem uma baixa curva de aprendizado ele é até mais fácil de aprender do que o próprio CakePHP embora o CakePHP ele tenha a vantagem de ter a boa comunidade brasileira então você vai ter muito material em português coisa que no CodeIgniter você não vai encontrar é, você consegue também produzir código muito rápido com CodeIgniter e a empresa que faz o Codinite, teve problemas com a comunidade do PHP. E isso para mim é um lado negativo muito grande, pois eu gosto muito do PHP. O Zend Framework, ele tem um código muito bem organizado. Ele possui muitos componentes extras, o Zend Framework 2, ele, ele até tornou muito mais fácil você instalar os módulos extras desenvolvidos por outras pessoas no seu framework. Ele tem boas bons padrões e a manutenção de código dele, a manutenção do um código produzido com o Zend Framework é muito bom. Ele é muito difícil de aprender. Ele ele é muito grande e realmente não é fácil de você entrar no Zend Framework. Não recomendo que o Zend Framework seja o primeiro framework de ninguém. E ele é da Zend. Ele é da empresa que mantém o PHP. Então ele tem um comprometimento com PHP e utiliza os features novos do PHP bastante Mas realmente eu não recomendo o Zenji Framework como um framework de entrada para ninguém Eu recomendo exatamente o, o, o CodeNighter eh, e o CakePHP Sendo que se você tem dificuldade com o inglês eu recomendo mais aí o CakePHP que tem bastante coisa em português Exatamente qual framework a gente vai usar? Nenhum a gente vai aprender o PHP-Core e realmente recomendo que você utilize o framework apenas no final do curso, quando estiver terminando o curso. Quando a gente entrar na parte do sistema prático, nos códigos que a gente vai fazendo no meio do curso para o final, é, aí você pode começar a experimentar algum framework antes, realmente não recomendo. E quando você começar a aprender um framework, aprenda todos. Todos eles seguem o mesmo padrão, e cada, frame, cada projeto que você trabalhar vai acabar pedindo um framework diferente. Não só esses três que eu falei, mas aprenda todos os frameworks que você puder, seu conhecimento vai ser muito melhor. CMS, ele significa Content Management System, que é basicamente em português é Sistema de Administração de Conteúdo. Eles são uns sistemas mais fechados, uns códigos, é basicamente o mesmo padrão do framework, só que eles são códigos mais completos e tem um sistema de administração web, já tudo prontinho para funcionar um, um sistema de administração de algum tipo de conteúdo. Todos os CMS eles vão permitir expandir as, as suas funções, e existe um CMS para cada tipo de conteúdo diferente no mercado hoje. É... Um profissional de PHP cada vez mais solicitado no mercado é exatamente um profissional de PHP especializado em algum CMS. Então é um, é um bom negócio como profissional vocês aprenderem algum CMS, mais de um se possível, e aprender a, a customizar aquele CMS e produzir ferramentas para aquele CMS, que vai ser muito mais fácil de vocês encontrarem um, um emprego. Exemplos de CMS a gente tem aí. É, para portais, de Joomla e o Drupal. Blogs, Wordpress. Depois eu posso ter disponibilizar um outro vídeo explicando isso direito. Ensina a distância, o Moodle, que é o, o sistema que a gente está usando para o nosso curso. O e-commerce, você tem aí Magento, o S-commerce, mais um monte de CMS para e-commerce. Todos eles feitos em PHP. Wiki, tem aí o, o próprio Wiki, o MediaWiki, diversos outros CMS de Wiki. Fóruns, tem o PHP BB, que é o principal CMS de fórum no mercado hoje, a grande maioria dos fóruns não utiliza. E diversos outros CMS, pensa no tipo de conteúdo que você vai ter um CMS em PHP feito para ele. E por fim, é, editores de PHP. A gente tem aí, é, o editor é um ambiente que você vai produzir os seus códigos experimente os editores, não seja preconceituoso, não se agarre com um editor achando que aquele editor é o melhor de todos olhos. Cada editor vai ter suas vantagens e suas desvantagens. O que eu recomendo, na verdade, é que você experimente os gratuitos. Tem ótimos editores gratuitos, não tem por que você, no meu ponto de vista, pagar para um editor comercial. É, destaco aí três editores é, gratuitos muito bons, que é o Aptano que na verdade ele é um complemento do Eclipse. É tem o Eclipse que, junto com o PDT, que é um outro complemento para Eclipse, só que ele altera muito menos o Eclipse. O Aptana é como se fosse um outro programa. E o NetBeans. Tá? É, na verdade o Eclipse e o NetBeans são programas de Java. E eles têm essas versões exatamente, o Eclipse junto com o PDT e o Eclipse junto com a Aptana. Ele tem essas versões para trabalho com PHP e NetBeans, o próprio NetBeans. Você tem lá na hora de fazer download a versão de PHP e eles são muito bons. É, eu trabalho com o NetBeans, o, o, o Eclipse também é muito bom e eu trabalho com o NetBeans porque ele é mais leve do que Eclipse, e corrige para mim automaticamente o HTML, CSS, PHP, JavaScript, corrige tudo, e eu gosto muito do NetBeans. Comerciais, você tem aí o Dreamweaver e o Zend Studio, o Dreamweaver, se você for trabalhar aqui no curso com a gente com o Dreamweaver, é só no, é só no, no código, tá? o Dreamweaver no visual, o trabalho com PHP. Eu já trabalhei com ele no PHP, mas já tem um bom tempo que eu não, não vejo ele. Então eu não tenho como dar realmente suporte a ele. E o Zen Studio, um programa também é, ou também um outro complementar, o Eclipse. É... Eu, embora eu, por ser certificado da Zen, eu tenho direito a uma licença no Zen Studio, mas eu, realmente, eu não trabalho com o Zen Studio. Então eu não tenho muito que ajudar vocês no Zen Studio. É... Fiquem à vontade de escolher o editor que vocês quiserem. Se vocês não sabem qual editor escolher, eu escolho o NetBeans, que eu vou poder ajudar bastante o Net, o, do, com a utilização do NetBeans.